Ou, ou não, não pagar um, um outro direito qualquer. Então, ao, ao contrário do direito comum, o direito do trabalho não se cumpre espontaneamente no nosso país, pelo menos por inteiro. E a Justiça do Trabalho, então, sempre teve esse papel de